Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao regresso dos workshops da casa. Após um mês de férias, a equipa dos workshops da casa está hoje de regresso e num cenário totalmente diferente do que aquele a que estamos habituados. E porquê? Porque hoje vamos dar dicas de como organizar o quarto do seu filho. Já sabe qualquer questão que queira ver esclarecida, nós estamos aqui em direto, em formato de live streaming, através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Para nos falar sobre esse tema, temos alguém que é entendida na matéria, aliás, é um sucesso nas redes sociais. Dois boas-vindas à Bruna Salgueiro. Olá, Olá Bruna, bem-vinda à nossa, hoje, digamos, sala dos workshops, um bocadinho diferente do que aquela que estamos habituados. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui enquanto Bruna e enquanto Organizar com Alma. E eu hoje trago para vocês. Um, dicas de como podem organizar o quarto dos vossos filhos, desde os três anos até aquela fase da adolescência, mais ou menos, principalmente quando se divide o quarto. Vamos? Uhum. Antes de avançarmos, Bruna, só para, só para referirmos, a Bruna é responsável na, pela página uh, Organizar com Alma, certo. correto? Isso mesmo, Organizar está, com Está alma. disponível através do Instagram e também em Facebook? Exato. Okay. E ainda no site. E também no site. Podem consultar. Ok. Portanto, tu és uma personal organizer. exatamente Okay. Sou consultora da organização mais dedicada ao residencial uhum. e podem me encontrar nas redes sociais e no site qualquer dúvida. Ok. Para o tema de hoje, nós hoje vamos a reorganizar o espaço portanto, de uma criança e Exato. vamos ver desde o início até a fase mais crescida, ou seja, desde os 3 anos até a fase da adolescência. Portanto, passam por várias fases, existem necessidades diferentes e hoje estamos aqui precisamente para explicar como podemos organizar e reaproveitar esse espaço. Exato, até porque conforme eles vão crescendo vão havendo necessidades diferentes e temos o mesmo espaço à partida, não é? Uhum. Então o que é que nós vamos fazer? O que é que fizemos neste caso? Uh, temos duas crianças, temos uma de 3 anos e temos outra de 13, 14 anos uhum. e tivemos que dividir este roupeiro. Então o que é que eu optei por fazer? Com base nas necessidades que nós temos dessa criança, uh, coloquei a parte do adolescente pendurada para lhe dar autonomia, para ele ter a sua liberdade de escolha, em que ficou as peças todas dedicadas uh, ao João neste roupeiro, na parte dos pendurados. Para quê? Para facilitar a manutenção. porque porque os miúdos, hoje em dia, cada vez mais são autónomos, desde muito cedo. E dando-lhe essa autonomia, conseguem-se vestir sozinho e até facilitar uh, essa mesma gestão de tarefas em casa. Porque é muito mais fácil para uma mãe ou para alguém que faça essa organização em casa, agarrar na t-shirt e pendurar. Não precisa estar a dobrar, é muito mais prático. Uhum. E chega aqui o João, hoje quer vestir uma t-shirt amarela e está aqui a t-shirt amarela. Uh, o que é que nós fizemos? Criamos categorias de forma a que facilite o nosso dia-a-dia, -dia, que é para isso mesmo que a organização serve. Porque se não for para facilitar, não é organização. Então, só antes de avançar esta essa parte aí parece-me que seja fundamental e temos que referir. Portanto, organizamos por categorias, Exatamente. ou seja, uh, o que pertence a uma secção fica numa zona e, e, e outra. Olha, e antes de começarmos, tudo em prática, porque realmente depois das férias nós queremos reorganizar o, o quarto, não né? existe essa necessidade, <risos> de reorganizarmos o espaço, até porque o, depois os filhos regressam às aulas e há necessidade de reorganizar. Sim, sim. Nós temos que fazer, digamos, aquela limpeza, não é? O destralhar. Pronto, era isso mesmo que eu ia okay. falar a seguir. Porquê? Porque a base da organização é uh, o destralho. Isto porquê? Porque nós temos tendência, ao longo da nossa vida, de ir acumulando tudo. Uh, e o que é que acontece? Vamos ficando com tudo aqui. Se for -se preciso, uh, se calhar tínhamos aqui a roupa desde os 3 anos até agora aos 14, que é muito comum. E isso não destraz muita... Felicidade na harmonia e o que nós precisamos é de uma, de uma casa organizada e... E até por uma questão de espaço, não é? Queremos Exato, não o demos espaço esse que espaço. Temos, como tu referiste, <risos> o espaço vai ser o mesmo e então temos que reorganizar e rentabilizar. Sim, porque um, cada vez mais existe a necessidade de termos menos um, para o nosso bem-estar mesmo. E então a base da organização é fazermos então, esse tal destralho, esse desapego. Uh, começarmos por retirar tudo, que foi o que eu fiz, retiramos tudo. Uh, é importante também envolvermos as crianças neste processo uh, e eu já explico o porquê. Uh, retiramos tudo, vamos escolher e vamos perceber o que é que não usamos, o que é que já não serve. Os minutos crescem uh, uh, à velocidade da luz. O que é que já não serve? O que é que eles já não gostam? Hoje gostam da patrulha pata, amanhã já gostam dos ninjas. Já não vão querer vestir para, a patrulha as pata. não é? Exato. Mas essa ah. situação do desapego nem sempre é fácil, não é? Não, é muito difícil, porque para mim são só coisas. Quando estou principalmente em casa dos clientes, eu estou sempre a dizer isso e é muito isto. Para mim são só coisas, são só objetos, mas para ti... Tens sentimentos por essa peça porque era alguém que te ofereceu. Há uma memória e é para isso mesmo que eu criei a caixinha das memórias. Porquê? Porque agora isto já não serve, no desapego já não serve, mas é uma t-shirt muito especial. E o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer um desapego vamos guardar num espaço próprio para ela, vamos criar uma caixa de memórias que ao longo da nossa vida nos vai acompanhar e vamos guardar tudo o que é para nós Então tu sugeres para uma situação dessas criar uma caixinha, né? um uma espaço caixinha, para, para nós recordarmos aquelas peças que temos algum sentimento mais forte. Exatamente, sejam roupa, sejam postais, sejam fotografias, tudo o que nos traz memórias boas, aquilo que não nos acrescenta é absolutamente nada que até nos traz memórias menos boas, é aí sim, devemos nos libertar e fazer então o tal desapego. Um, que é fundamental para isto, porque se nós precisamos de espaço e queremos organizar e reorganizar como deve ser, precisamos de libertar. E esta libertação só é feita quando nós retiramos tudo, vemos aqui que já não nos serve, que já não gostamos, que não está em bom estado, quantos, quantos anos uh, ficam aquelas calças que estão estragadas e que nós queremos guardar para a costureira na gaveta e que depois nunca chegar e nunca chegar né? a acontecer não vamos usar já gastamos o dinheiro não vamos arranjar mas vale libertar e dar se calhar a alguém que eventualmente até possa arranjar e usar Porque claro. para nós pode não nos acrescentar mas para outra pessoa pode fazer a diferença e é um bocadinho isso então que é, é por aí que devemos começar não é exato o desapego e escolher aquilo que nós não queremos escolher aquilo que nós queremos que fique na nossa vida e então depois fazer a tel... já foi feita a seleção, vamos então fazer a tal categorização. Exatamente. Tal como nós, família, temos a nossa casa, as suas coisas também têm que ter a sua casa, a sua morada. E é isso mesmo que nós tivemos aqui a fazer hoje. Então os sujeitos que se cria um espaço para determinadas peças. E exatamente. Okay. Cada cada peça tem que ter o seu espaço, a sua categoria, a sua morada. Então, o que é que nós fizemos aqui? Como podem ver, está dividido por categorias para ser muito mais fácil o João, quando chega aqui de manhã, ver a sua roupa toda. Porque o que é que acontece? Quando está tudo misturado, ele nem sabe o que tem, não sabe o que é que vai vestir, e vai andar sempre com a mesma roupa. E desta forma facilita a escolha. Facilita muito a escolha, porque está tudo visível, está acessível e é prático para quem também trata uh, dessa tarefa. E até eu... para os mais pequenos acaba por ser autónomo, não é? Porque Exatamente. Uma das sugestões que eu também gosto imenso de fazer é quando temos um. não temos essa solução de gavetas, imaginemos que nós não tínhamos isto. Uh, colocaria aqui outro varão e fazia exatamente o que fizemos aqui com o João para as roupas do Manuel e ficavam aqui todas penduradas exatamente para lhe dar essa tal autonomia. Ele escolheria a sua roupa, mesmo com três anos, uhum. já ia ser muito mais fácil. No caso de haver espaço, então sugeres Sim, que exato. isso aconteça. Uh, colocar tudo no varão de forma a que eles se tornem mais independentes. Porque Quando está dobrado é ótimo para nós, uh, fica maravilhoso quando está tudo guardado, mas para eles pode não lhe dar tanta hum, autonomia. Porque Uh, até pode dar porque fica tudo visível assim com esta dobra mas o que é que acontece vai acabar por bagunçar ou desarrumar aqui mais um bocadinho e nós não queremos que isto aconteça, é claro que é normal, mas podemos evitar então o pendurado é muito mais fácil para guardar estou sempre a referir isso porque é mesmo uhum. faz mesmo toda a diferença e fica muito mais prático para a criança outra coisa que nós fizemos já fizemos a categorização, já está organizado, como podem ver está Exatamente com essas tais categorias que falei por peças, temos aqui as calças. O que é que acontece ao colocarmos as calças num cabide Esta parte daqui deve estar sempre a acompanhar o gancho do cabide para ter equilíbrio e para nós conseguirmos ver a calça que nós queremos. Porque normalmente são nos bolsos ah, das calças... Essa forma não foi ao acaso, portanto tem uma razão de ser. Mas... Exatamente. Okay. Existem algumas técnicas que têm todas a sua razão de ser. E neste caso, coloco assim as calças porque normalmente são nos bolsos que têm algo que as distingue e que as diferencia destas ou das outras. Existe uma razão para esta calça estar assim. Okay. E porquê é que nós colocamos o gancho desta, desta forma e não está assim? Também tem uma técnica, tem uma razão. Porque enquanto eu fizer isto, são três movimentos. E se eu fizer isto, são um, dois, três e agora vai bater lá atrás e e o que é que vai acontecer? Normalmente, e os, os, os varões e os roupeiros não estão assim tão vazios quando está cheio, ele se estiver assim vai engatar nos outros e vamos estar aqui a perder tempo e não faz sentido então os cabides têm que estar sempre alinhados desta forma para nos facilitar exatamente esta, esta uhum. parte e por que é que também se reparaste as roupas estão direcionadas para mim exatamente. existe uma razão Porquê? Porque eu estou a ver em espelho. Eu abro a porta desta forma e vou ver assim e não assim. É muito mais prático eu chegar aqui e ver a roupa que quero precisamente para escolher. Okay? Tudo isso vai facilitar a escolha e poupar tempo. E exatamente. É, é, é, continuo a dizer, é, é essa a função da organização. É poupar tempo e ser prático. E ao mesmo tempo também... E dessa forma também mantém-se sempre arrumado, não é? Exato, e é muito mais fácil mantermos esta tal organização. Para já, porque temos aqui as categorias todas identificadas e quem vier tirar, volta a colocar no mesmo sítio. Porque já sabe que aqui são as calças, aqui são as t-shirts, as camisolas de manga... Então tu com aquela peça as categorias, não é? Exatamente, não é só porque sim. Vou tirar aqui para vos mostrar. Como podem ver, aqui diz Calça João, precisamente porque está aqui a morada daquela, daquela peça, a morada daquele objeto. Uh, e, a identificação, e com o caso tem informação, não é? Exato. A identificação, estar tudo identificado, facilita muito uh, em vários sentidos. O primeiro, nós sabemos que isso são t-shirts, mas está identificado e porquê? Porque o nosso cérebro vai assimilar muito mais rápido a informação e depois também para voltar ao seu lugar. Porque nós, com as coisas organizadas, queremos que elas se mantenham assim durante claro. muito mais tempo. Uh, e uma das coisas que, que faz toda a diferença é, uma organização que funciona só se organiza apenas uma vez. Tudo o resto é manutenção. E o que é que acaba por acontecer? ah Bruna, estou sempre a arrumar, essa semana arrumei hoje, isto agora está tudo desarrumado. Se calhar não funciona, o médico utilizou, se calhar arrumou, não organizou, porque existe muito esta, uh, esta mistura de palavras. A arrumação é muito diferente da organização, porque isto está arrumado. Se isto estiver tudo misturado e tudo uh, fechado, está arrumado, ninguém vê, mas não está organizado. Desta forma, não, cada coisa tem o seu lugar, como e vai -se podem manter, ver. Como está identificado, vai-se manter essa organização. Podes tirar este pijama e a, e a Manuela, daqui um bocadinho, chega aqui e sabe que está aqui a dizer que é pijama e volta a guardar. Para os miúdos, podem ter uh, desenhos alusivos àquilo que está. Uh, guardado uhum. na cada, em cada gaveta. Sim, as crianças que ainda não sabem ler e, e não conseguem identificar podem fazer a associação Exato. dessa ideia. da é? imagem, por exemplo, aqui colocaria uma meia, aqui uma cueca e aqui um pijama para ele chegar aqui e perceber o que é que estava cá dentro. Outra coisa que, nós, que eu fiz aqui neste, neste caso foram as dobras em conjunto do pijama para facilitar exatamente a sua manutenção. O que é que acaba por acontecer? Uh, hoje uh, surge uma, uma camisola, vai para lavar, mas as calças ficam aqui. Se elas estiverem desaparelhadas, vamos ter peças soltas, uh, vai andar sempre uh, desemparelhado, não é? Uhum. E acaba por dar muito mais trabalho e não, não usam em conjunto. E não é esse o objetivo. Se é um conjunto, convém estar junto. E facilita também muito, não só na parte do pijama, mas também quando são fatos de treino, quando são t-shirts e calções em conjunto dobrar logo em conjunto. Tudo o que seja duas peças que se usem simultâneo, Exatamente. como é ficar arrumado Fica dessa Exatamente. Fica muito forma. mais fácil. Primeiro porque às vezes são os pais que vão vestir as nossas crianças e eles não sabem muito bem conjugar. Desculpem lá, pais. Mas às vezes acontece muito isso. E, e mesmo as crianças às vezes vestem um, uma t-shirt que tá, nada tem a ver com, com as calças. E então. as próprias crianças à medida do seu crescimento vão tendo o seu gosto pessoal, não é? E as sim, próprias sim, pessoas sim, querem sim, sim. vestir Sim, e de então roupa. é muito mais prático se tiver em conjunto porque vai facilitar aqui o processo da escolha da roupa e ele próprio saber o que vai vestir. Uma dica que eu dou sempre é utilizarem organizadores, um, por exemplo, ao domingo o que é que eu faço? separe logo a roupa para a semana toda, é uma das dicas que eu costumo dar uh, a quem me acompanha nas redes sociais, precisamente para facilitar uh, as manhãs, por exemplo, separe logo Deixar tudo todos, organizado durante a semana. Foi num organizador numa sexta e fica a roupa da segunda à sexta já preparada para, para as manhãs serem muito mais uh, calmas, uh, vai evitar que haja aquele stress matinal, há sempre, mas liberta aqui um bocadinho a carga uh, de stress. Outra coisa que nós podemos fazer para aproveitar o espaço são as dobras verticais, uhum. o que é que acontece com uma dobra vertical? Conseguimos ver tudo o que temos, porque se tivermos as dobras tradicionais, vamos fazer montinhos e o que é que vai acontecer? Imaginem imagine que tem aqui seis ou sete t-shirts e nós queremos a de baixo vamos tirar a de baixo e isto vai cair tudo. Então está sempre a utilizar ou as então... que estão em cima, não é? E as de isto... baixo não chegam a ser utilizadas. Exatamente, acabamos por utilizar sempre a mesma t-shirt, uhum. porque não vemos as outras. E quantas vezes, em processos de desapego, nós nos apercebemos que temos imensa coisa vezes nunca... já nem nos, nos lembrávamos, não era? Que tínhamos essa peça de roupa. E muitas vezes não nos lembramos que temos ainda com etiquetas, coisas que podem ser usadas, ou então podemos doar e tornar outra família feliz, porque a nós já não nos acrescenta. Porque se nós não nos lembramos dela é porque não nos faz falta, muitas vezes, é isso que acontece. Uh, outra coisa que nós também a explicar podemos... explicar como é que se faz a, a, a Pronto, dobra Pronto, posso vertical. explicar. Então, é muito simples. Vou só aqui recorrer ao meu gabarito para vos mostrar, que são os moldes para facilitar aqui a padronização das dobras. Então, basicamente, eu encontro o meio da peça, dobro de um lado... Aqui a base da dobra da vertical é sempre fazer um retângulo e com isto, tendo em conta que é um miúdo, vou deixar sempre a parte destampada estampada para facilitar a escolha da sua roupa e pronto, é isto. Como podem ver, ele consegue identificar sempre o que vai vestir e fica aqui na vertical. Temos é bem poucos... mais prático para, para encontrar. Pois claro é, conseguimos ver tudo. Muito... O e processo. quando temos pouco, poucas peças numa gaveta, podemos utilizar o um método, a técnica que é a um, cascata, que sobrepõe. Pronto. Deste lado já está. Ao abrir a gaveta conseguimos identificar todas Bom, as peças de roupa, Conseguimos que estão ver tudo o que temos. Como podem ver Exato. aqui, que é o caso, está tudo identificado, é a camisola do Manuel e estes t-shirts do Manuel. Como podem ver, está tudo. Estão organizado. todas visíveis? Sim, uhum. está no mesmo espaço, mas tem categorias diferentes, conseguimos com a identificação fazer essa tal uh, organização e subcategorias. Outra coisa que, que não sei se costumam fazer, mas eu aconselho sempre, uh, porque muitas das vezes as pessoas não sabem como começar, então eu digo sempre, comece pela ordem de gavetas. Ok, a ordem de gavetas, o que é que se veste primeiro? E o que é que significa a ordem de gavetas? É a ordem de gavetas, imaginemos. Temos aqui três, quatro gavetas. O que é que uma pessoa, ou quem está a ver em casa, vai pensar? Ok, tenho quatro gavetas, o que é que eu guardo em cada gaveta? Qual é a ordem da escolha? Porque que é que vou pôr as cuecas aqui e não põe aqui? É pela ordem que nós vamos nos vestir. Ok. Ok? Então isso vai nos facilitar aqui... Ok, aqui está a roupa Até interior. Tu trageres, nas primeiras gavetas, as primeiras peças de roupa Sim, que vamos vestir. Sim. E por aí, exato. Aqui parte de cima, partes de baixo. E aqui temos as calças do miúdo crescido para vos explicar como é que podemos dobrar umas calças na vertical. É, as calças como estão ali uhum. e o que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar aqui de forma que também é ocupem espaço exato. na gaveta. Exato. Que, é que é o objetivo deste claro. deste projeto. Vamos juntar aqui as duas calças, as duas pernas, podemos utilizar o gabarito pequeno, encontramos esta parte daqui do biquinho, vem sempre para dentro, com o intuito de fazermos o tal retângulo que estava a falar há pouco. Damos aqui uma dobra e outra dobra. Aqui em relação ao número de dobras que eu dou, depende muito da altura da gaveta. Dessa Você forma tem... reduzimos quase para metade o espaço que estava lá. Sim, Opa. é muito, muito mais uh, prático, como podem ver aqui, ela... Podemos fazer várias filas, porque elas são estreitas, e vai-nos fazer com que se ocupe muito menos espaço e tenhamos uma visão clara e ampla de tudo o que nós temos na gaveta. Também podem, existem várias formas de se guardar calças, como por exemplo temos aqui este organizador, que é fantástico também, porque uhum. ao puxarmos conseguimos ter uma visão também muito clara e muito prática de se usar um, com esta solução. Existem várias formas mesmo de se guardar. Existem, podemos guardar também em prateleiras, empilhando, não recomendo que o façam com muitas peças de roupa para evitar exatamente aquilo que estávamos a falar há pouco, de ficar desarrumado. Porque há muitas pessoas que não têm gavetas. Vamos utilizar prateleiras ou recorrer a acessórios para fazer o efeito de gaveta, que também é uma solução. Por exemplo, este aqui é ótimo precisamente por isso. Conseguimos organizar sem gaveta colocando isto nas prateleiras. Uhum. Está identificado. E Aí e substitui assim. uma, uma substitui, gaveta. Substitui, faz o efeito gaveta, e eu, eu utilizo muito em projetos precisamente por isso. A da tem aqui duas questões, Digo. se colocarmos a roupa numa cesta não vai ficar engelhada? Não, porque com a dobra certa, claro que o ideal seria sempre pendurar para ela não ficar marcada, uhum. é sempre o ideal, Se eu vendo espaço, eu recomendo sempre que o pendure, sejam t-shirts, desde que não sejam malhas finas que, que possam estragar. Hum, eu recomendo sempre que o pendure, porque independentemente da dobra, sejam em cesta, gavetas ou prateleira, vai vincar sempre. Há umas que vincam mais do que outras. Quanto mais cheio estiverem os roupeiros... E também tem a ver com o tecido da Tem a da ver com é? o tecido, tem a ver com a quantidade, porque quanto mais cheio, mais peso tem, mais vai marcar, porque não marca mais do que uma dobra tradicional, por exemplo, é exatamente a mesma coisa, temos é que ter algum cuidado, com a quantidade de peças que, que colocamos nas gavetas, precisamente para não arrotar muito mais. Claro. Ok. Outra questão. Se o roupeiro não tiver gavetas, forem apenas prateleiras, qual a sugestão de arrumação? Vamos correr aqui a estes organizadores que são fantásticos. Dizem Essa é uma boa solução. É, não é ótima porque nós conseguimos. Não ter as coisas empilhadas, imaginemos que tudo isto são prateleiras e iam ficar sobrepostos, cada uma na sua prateleira, e iam fazer muito bem a função de uma gaveta. Uhum. Essa Podemos... é uma boa alternativa. É, é uma às ótima alternativa porque nós conseguimos aqui guardar imensa coisa. Aliás nós temos à venda na, nas nossas lojas. Sim, essa Este peça. aqui é ótimo, tem aqui um bom tecido resistente. Outra questão, Bruna. Onde compra essa peça para fazer a identificação? Na loja de organizar com alma. <risos> Podes passar, podes passar a publicidade. Portanto, essa peça foi criada. Essa uh, peça está à venda ti, tanto esta, é? como os moldes para dobrar estão uhum. à venda na, na minha loja online, que uhum. é organizar com a Alma. Uh, outra dica que eu estou a olhar para ali estava -me a me lembrar, que é muito importante. Nós temos muita umidade nas nossas casas. Ainda não tinha falado sobre isso, mas uh, existem alguns truques que nós podemos utilizar para reduzir, uh, porque a roupa fica a cheirar mofo. Uhum. Principalmente uh, as roupas, né, que são os espaços mais fechados, pouco ventilados. Exatamente. E o que é que eu recomendo? Nada mais, nada menos do que essas bolas, estas circulares de cedro, que nós podemos utilizar e, e só assim, porque elas já vêm com um cheiro bastante agradável, e isto são antitraças, porque os espaços uh, com umidade são certinhos para atraírem traças Sim, e bichinhos. é convidativo para é atrair muito... as É muito atrativo para isso. Uhum. Então, com estas com estas bolinhas de cedro, existem várias formas, essas estão aqui à venda na vossa loja. Elas têm ah. este orifício, não é? Que se coloca sim, no, sim. no cabide. Sim, sim, tem aqui para colocar no cabide. Podem colocar também em gavetas só assim e sempre que sentirem que já não está a libertar nenhum cheiro, podem colocar óleos essenciais, porque vai uh, trazer ainda um aroma mais fresco à nossa roupa. Podem também colocar uh, saquinhos de organza. Com um pauzinhos de giz, por exemplo, dentro dos roupeiros, uhum. faz o efeito também antitra... para anti antitraça e umidade. E o produto que tu referiste, nós temos à venda também nas nossas lojas, sim, não é? Sim. Podes mostrar a embalagem para identificar. São estes okay, aqui que são exatamente. ótimos, que são naturais. E outra coisa que é importante, a escolha do cabide. Nós ainda não tínhamos falado sobre cabides. Quando nós temos espaços muito pequenos, eu recomendo muito os cabides de voluto, porque são super estreitos. São de 360 graus o gancho e são ótimos para os miúdos, porque os metem assim e nós não temos... E também têm a função anti-derrapante, não é? Sim, sim. Fazem com que não, que não seja fácil de escorregar. Como podes ver, aqui não escorrega E são ótimos para quem tem aquelas peças mais finas, mais delicadas. Ah, temos é que nos adaptar um bocadinho à peça que temos. Se tivermos um casaco muito grande, temos que ter um, um cabido com estrutura. Agora, quem não tem problemas de espaço, Podem utilizar os de madeira que também são ótimos para essa função, sendo que quando são peças finas, acabam sempre por escorregar um bocadinho na, nos cabites, está bem? Ok. Pronto. Aqui também temos outro pijama já identificado, está também em conjunto, como podem ver. É muito mais fácil nós pegarmos, porque já está completo, do que estar a abrir outra gaveta à procura dos calções ou E está dobrado da calças. forma que tu explicaste. E, exatamente. Pode estar assim, que nós conseguimos ver logo como... Queremos à frente para nós e pode estar só assim, como está aqui, mas dentro do organizador. Porquê? Porque sabemos que é o lugar dele. Quando tudo tem o seu lugar, até pode estar a maior confusão do mundo. Mas, mas como é fácil tudo de identificar, tem, claro. Tudo tem o seu lugar e chega ao final do dia e vamos só voltar a colocar no espaço. Porque está fácil de identificar, é só guardar. E realmente esta forma de organização dá para várias idades, não é? Como Sim, tu explicaste, como estava e a explicar. Vai... Desde uma idade mais nova até a adolescência, facilmente se identifica a roupa que se quer usar. Sim, e mais do que isso é a forma visível, a forma como fica tudo muito visto, muito fácil de se usar, fácil de pegar, está acessível. E qualquer pessoa chega aqui, consegue perceber o que é que está. Pronto, e é um bocadinho E a isso. poupança de tempo que se ganha, não é? Porque Sim. identificamos a peça rapidamente. Rapidamente, e, e não está, oh mãe, onde é que está o t-shirt, não sei onde. Qual é a gaveta que está? Não está, está pendurado. E faz com que as crianças sejam mais autónomas? Exatamente. É, é uma das minhas lutas, é mesmo essa, uma das minhas missões é eu levar a praticidade à casa das pessoas e dar autonomia às crianças, tanto a nível de livros, a nível de brinquedos, para eles próprios saberem o que querem e é isto que a organização também lhes traz, a organização, vida. organização, tu referiste no início do nosso workshop, é importante envolver também a criança nesta tarefa, não é? É, porque isso vai levar com que ele seja autónomo para ter as coisas, por exemplo, com uma criança que saiba onde estão as coisas, não estiver envolvida, ela nunca vai saber. Mais rapidamente vai chegar ao sítio. Vai é? chegar ao sítio, vai saber o que quer e não vai desarrumar. Porquê? Porque vai, está lá, está visto, ele sabe onde está. E no limite, quando está... Por exemplo, uma das coisas que eu faço em projeto é envolver a criança, sim, na parte da seleção, que é muito importante. Há coisas que eles gostam, mesmo que não esteja ainda já em bom estado ou que já não sirva, eles ainda gostam e nós tentamos levar aquilo à caixinha das memórias, por exemplo, as primeiras roupinhas também podem guardar na caixinha das memórias aquele desenho especial, porque nós temos tendência a acumular os trabalhos da escola durante anos é em verdade. caixas. Então, o que é que eu faço? Eu recomendo muito isso, tiramos fotografias e chega ao Natal podemos fazer um embrulho com os desenhos e oferecer a alguém da família com os desenhos que foram feitos, por é exemplo. É uma boa sugestão. Porque guardamos na mesma memória, Exatamente. em formato digital e damos aquela recordação a alguém especial para nós libertando o nosso espaço, que é o que nós pretendemos. Lá em cima temos aquela caixa que é ótima para, para organizar a roupa da outra estação. Coisas mais grossas, que ainda não estão boas para usar agora, estão ali guardadas, estão acessíveis e quando for a mudança da estação agora para o inverno é só trocarmos os Também está à venda na nossa loja, não é? No, no é, no esta setor setor também é a vossa, também está aqui no setor da formação de roupeiros. E várias medidas, que depois várias permite medidas, guardar várias peças. Vários tamanhos, uhum. várias cores. Várias cores também. Sim. tem em que outra questão? A sequência de cores, ou seja, o degradê é importante? Consideras que seja importante? Não acho que seja muito importante. É um, Acrescenta beleza, mas vai depender sempre muito da preferência da pessoa. Eu posso não organizar por cores. Não é mais uma questão de estética? É uma questão de estética, mas não só. A nível de ordem de cores, é um bocadinho de pessoa para pessoa. Existem vários métodos de fazer. O que eu acho é que Fica muito mais fácil nós identificarmos aquilo que queremos. Se hoje me apetece vestir amarelo, eu já sei que está aqui. Chego aqui, ok, está aqui nos amarelos. Me apetecer assim o preto, ok. Isto aqui não está organizado Ajuda por cores. Ajuda também se quiser utilizar uma determinada peça de roupa, sabemos lá qual é a cor Exato, que, facilita que muito a parte da escolha. Isto não está organizado por cores, está bem? Isto está organizado por categorias, porque se fosse por cores numa situação normal, o que eu faria era isto. Do mais claro para o mais escuro. Uhum. Ou então podem fazer do mais escuro para o mais claro. Até porque estas técnicas aplicam-se a qualquer um de nós, não é? Sim, Hoje sim. estamos aqui. Hoje estamos em quarto de criança. Estamos a falar dúvida. sobre o quarto de criança, mas qualquer um de nós pode também sim, fazer sim. esta técnica de organização. Podem fazer em vossas casas. Por exemplo, tenho aqui uma peça infantil que facilmente também é dobrada a nível... com dobra vertical e é muito prático. Temos que ter atenção à forma como dobramos para não estragar as, dobras, as golas, neste caso. Portanto, tudo o que puderem pendurar, pendurem que é muito mais prático e mais fácil para nós que vamos dobrar e para as crianças que vão vestir. Já está. Esta parte, fica, acho que ficou bastante claro, ficou fácil e qualquer criança que chega aqui saiba o que vai vestir para amanhã para a escola. Uhum. Ok, se entretanto lembrares há uma questão, podemos voltar aqui Sim. ao uh, por espaço Sim, exemplo, uh, temos aqui a roupa interior que está, também é dobrada na vertical. Tudo é dobrado na vertical aqui neste roupeiro, precisamente para facilitar aqui a escolha e a organização, porque nós queremos uma poupança de tempo e de espaço. Está bem? As mãinhas e as cuequinhas dos miúdos. Pronto. Tem alguma questão? Por enquanto ainda não. Pronto. Portanto, avançamos aqui... aqui no nosso cenário, vamos agora aqui à parte simulação de um quarto, não é? Sim, escolhemos aqui este este modelo precisamente por porque nos traz Aqui uma bastante funcionalidade, temos aqui espaço para a arrumação, mas também podemos decorar. Esta, esta solução é ótima para guardar os livros da escola, uh, os dossiês, podemos acrescentar aqui também alguma decoração. Os jogos também é aquela parte que nós conseguimos acumular imensos brinquedos e jogos. Uma dica que eu tenho para vocês, que, eu, que é muito fácil e prática, uhum. é ao longo da, nossa, da vida uh, das nossas crianças nós temos tendência a acumular imensos puzzles. Porque eles adoram isto, mas isto cria muito volume, esta caixa tem nem das piores. Mas, quando são muitos, ficamos com pilhas e eles depois não sabem e depois é uma confusão. Então, o que é que nós depois vamos fazer? depois há a questão das peças, não é? São aquelas peças que se perdem com facilidade? Sim, porque depois fica tudo misturado e depois acabam por perder e, e depois fica um bocadinho confuso. Mas lá está, quando nós fazemos essa tal de seleção, não se aplica também só na roupa. Também fazemos nos brinquedos, nos livros é envolver tudo. E aqui sim é muito importante nesta parte fazer o, o desapego com a envolvência da criança. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nesta caixa e vamos cortar. Uhum. E vamos fazer como? Vamos utilizar estas bolsinhas transparentes para guardar as nossas peças do puzzle. Vamos deixar de ter isto e vamos cortar aqui a imagem correspondente ao jogo ou neste caso ao puzzle correndo aqui é um x -out. é muito prático, Porque? Ou por... seja, tu sugeres iluminar a caixa onde vem o puzzle. Exatamente, eliminar por completo, porquê? Porque se calhar numa estante, numa prateleira, nós conseguiríamos pôr 4 a 5 caixas de puzzles, mas há muitos que têm muitos e está tudo bem com isso. Então vamos eliminar isto de forma a criar menos ruído e vamos fazer esta solução, que é super prática, super económica e eles conseguem ver o puzzle que tem, porque fica assim, identificado. Isto vai fora e fica tudo assim. E depois, o primeiro é que nós guardamos isto? Então essa bolsa tem que ser transparente, não é? Que é para identificarmos facilmente que Convém que, que seja transparente para ser mais fácil. Mas, estando identificados, também podemos escrever uhum. o nome que corresponde. E vamos utilizar aqui este organizador. E ficam aqui os nossos puzzles todos guardados. E esta caixa fica dedicada apenas aos puzzles. Chegamos aqui. Como podem ver, ficam aqui Esta todos. Está a organização na secção que tu referiste há pouco. Até Exatamente. para os puzzles, não é? Até para os puzzles. Nós conseguimos levar a organização a tudo na nossa vida. Como podem ver, fica muito mais clean, organizado e não precisamos de cartão. Uhum. Podemos pôr na reciclagem. Okay. E depois temos aqui a secção dos livros. Existem várias formas de se organizar livros. Quando os miúdos são mais pequenos devemos recorrer às fas à frente dos livros, guardar só assim, de frente, mas quando já são mais crescidos podemos pôr com a lombada de fora okay. para eles escolherem. forma tem que ser de acordo com a idade, então? Sim, acompanha o crescimento, como tudo. Uhum. É, tanto que, como podem ver, isto foi acompanhando todo o crescimento da, da criança, desde brinquedos até à roupa, desde peças pequenas, e outra forma também. Isso, podemos... para mudar por acaso, que tu explicaste, faz toda a diferença dos livros, não é? Faz, de, de diferentes eles... cidades. Exato, porque eles assim conseguem chegar aqui e sabem qual é o livro que vai escolher, porque os miúdos pequenos, isso, esta solução na vertical pois para eles. Os mais novos reconhecem pel, pelas imagens, não é? E pelos é muito mais atrativo pelos desenhos. Outra forma que nós podemos recorrer, outro organizador, são sacos uh, de papel para guardar os nossos peluches. Que nunca sabemos o que é que devemos fazer com eles e assim acompanha uh, a criança pela casa toda. Achas que é mais funcional do que as tradicionais, digamos assim, caixas de plástico? Uh, sim, porque nós conseguimos acrescentar alguma beleza e podemos acrescentar aqui alguma decoração. Estes fracos são ótimos porque eles podem desenhar o que está lá dentro, por exemplo. Uhum. Uh, podemos também recorrer a baús deste género que sejam mesmo dedicados que são aqueles cuves que são em caixa de arrumação que são ótimos para guardar brinquedos. Porque não só tem um, local, um lugar certo para guardar os brinquedos, mas também acrescenta a beleza e decoração no espaço, no quarto, okay. neste caso. Porque se nós fôssemos fazer só, simplesmente, uma caixa plástica, ia ficar só aqui a ruído visual. Bruna, só antes de avançarmos <risos> no quarto, voltamos aqui ao roupeiro, surgimos aqui umas questões relacionadas com o roupeiro, como dobrar roupas de cama, alguma dica? Em conjunto, recomendo que o façam em conjunto para facilitar também a parte do tirar e estando tudo junto vamos ter apenas um espaço dedicado a lençóis, porque quando acontece que estão separados temos um sítio para as almofadas, um sítio para o lençol de cima e um sítio para o lençol de baixo e ganhamos espaço juntando tudo, fica muito mais prático. Não tenho nenhum lençol aqui para vos mostrar as dobras, mas podem ver no meu Instagram que tem lá um, uhum. um vídeo a mostrar. E porquê em conjunto? Porque facilita não só a parte de quando vamos tirar, pegamos só num conjunto, imaginemos que isto é nada a ver, mas vamos fazer de conta uhum. que isto é, que é um, um conjunto, isto é um lençol de fora, o um lençol de cima, e este é o um lençol, o tal lençol de elásticos. Uhum. Imaginemos. Este aqui já está dobrado, vamos pôr aqui um retângulo para ser mais fácil de visualizar, e o de baixo, o dos elásticos, vamos colocar à medida. E no centro, ok? Fica aqui e vamos colocar aqui ainda as almofadas ou as franjas como quiserem chamar. O que é que vai acontecer? Eles estão todos juntos, quando nós vamos pegar, temos aqui um conjunto de lençóis, já está aqui e é só um espaço que está a ser ocupado. Ou seja, fica uma única peça. Fica uma peça única, fica em conjunto, fica peça única e o que é que vai acontecer? É um espaço só que está a ser utilizado e dedicado a isto. Se fosse de outra forma, teríamos aqui lá está três categorias e íamos estar a desperdiçar espaço uhum. e tempo. É muito mais fácil de é encontrar muito mais fácil assim. chegarmos aqui e pegarmos e levarmos para a cama. Tenho aqui outra questão, não sei se é possível mas talvez consigas explicar. Pode mostrar como dobrar a camisola vertical com a gola. Com o Com a gola. É Esta? Sim, deve ser essa porque realmente é que tem a gola. Então, aqui as t-shirts e as dobras verticais são muito do mesmo são muito simples de fazer, a frente fica sempre para baixo, vou colocar aqui este gabarito porque a peça é pequena, vou encontrar o centro da peça, da t-shirt do polo neste caso, uma dobra assim, a manga sempre o mais para fora possível, de forma a não criar muito volume na roupa, do outro lado exatamente a mesma coisa, temos aqui um retângulo e vamos fazer então aqui a dobra vertical deixamos aqui sempre aqui um bocadinho e eu já vou explicar porquê porque ao dobrarmos desta forma se estivesse assim o que é que ia acontecer? ia sair e estando... ia ocupar mais espaço, não é? sim, e agora aqui está tudo do mesmo tamanho que é para isso mesmo que serve o nosso molde para padronizar a dobra e pronto, está na vertical e guardamos assim com cuidado porque aqui podem guardar assim conseguem ver a gola ou podem guardar assim que não vai estragar também a gola. E novamente fica visível e fica fácil visível de encontrar. E fica visível e com pouco espaço. Conseguimos guardar imensas t-shirts aqui. Como podem ver, conseguia guardar tudo isto só de um lado, que de outra forma, em montinho, empilhando não ia conseguir. Como podem ver também, uh, o gabarito ajuda imenso nesta parte. Não é só para padronizar e para a roupa ficar bonita, é porque ganhamos espaço. Porquê? Porque eu chego aqui consigo perceber que vou precisar de duas filas. Se for assim, consigo fazer três filas de roupa. Uhum. De outra forma, com a dobra tradicional não ia acontecer. Tá? Okay. Querem que também posso vos mostrar a dobra... Com o capuz. Que é sempre um dilema. Nunca sabemos como guardar, mas eu vou-vos explicar assim. Também fácil. tem uma técnica, não é? Tem. Tudo tem técnica. É. E depois é muito personalizado, não é? Porque há pessoas que gostam hum, de uma forma e de outra, a organização é muito personalizada precisamente para fazer face a necessidades de cada família. Cada família é uma família e temos que respeitar essa mesma rotina. Então, como podem ver, o gorro fica para dentro. Se quiseres, também podes fazer, uh, uh, utilizar aí a, a nossa secretária. Talvez tenhas Podemos mais espaço. Se calhar aqui tem mais espaço Vamos fazer aqui. O gorro vem para dentro Vamos achar aqui o nosso centro da camisola A base, como estava a dizer, é sempre o mesmo o Retângulo A manga vem para baixo O mais juntinho de fora possível Deste lado a mesma coisa Existem várias formas de se dobrar Esta é a que eu me adapto melhor E que funciona para mim uhum. Vamos até aqui, deixamos um palmo E voltamos a guardar Podem fazer assim, e já está. E conseguimos colocar na nossa gaveta. E cá está, novamente. Fácil de encontrar e ocupar menos espaço. E ocupa muito E da forma espaço. organizada, como tu explicaste por, por categorias, e por fica secção. por categorias. Exatamente. E é muito mais prático para quem está a guardar e para quem está à procura também. Uhum. Porque nem sempre somos nós. Claro. Temos ajudas e tudo isso, e é muito mais fácil estando tudo organizado. Porque uma casa organizada, mesmo que esteja suja, vai sempre estar mais limpa que uma casa limpa É e fundamental mantermos esta organização, não é Sim, verdade? Sim, é. Traz-nos muita qualidade de vida, pode parecer um clichê mas ganhamos mesmo qualidade de vida. A organização traz muitos benefícios na nossa vida, okay. porque quando nós temos a casa, principalmente os espaços desarrumados, dificilmente os miúdos têm noites tranquilas, porque há muito ruído, há as coisas fora do lugar e isso... A nossa casa é o nosso espelho, portanto, acabamos por estar a passar para a casa aquilo que sentimos e nós, ao contrário, sentimos, recebemos aquilo que a casa nos está a transmitir e é muito importante isto. E dessa porque, forma temos em incluir nas crianças, portanto, desde nomes, o sentido da organização. Da organização é? e da responsabilidade, claro. porque estarmos a, a, a dar-lhes essa, essa autonomia, estamos a lhes a a atribuir também a responsabilidade e tornam-se adultos. Uhum. Espero muito mais independentes, muito mais, mais organizados e também. mais responsáveis. Ok, por enquanto não tenho questões, mas uh, apelo para quem nos está a ver, se quiser colocar as suas questões, já sabe através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, aliás onde estamos a fazer a transmissão do nosso workshop em direto, eu e a Bruna estamos aqui para vos esclarecer. Bruna, então voltando aqui ao nosso quarto. Voltando aqui ao nosso quarto, existem algumas técnicas que nós podemos utilizar um, também para organizar brinquedos, estávamos a falar há pouco das caixas transparentes. As caixas transparentes são um ótimo aliado uh, à organização, precisamente porque são fáceis dos miúdos, por exemplo, guardarem os legos, aquelas mais pequenas para as peças. Legos e, e puzzles são os brinquedos mais chatos, digamos Sim, assim, porque as peças espalham-se com facilidade, não é? Exatamente. E, e, por exemplo, neste caso, imaginemos que temos aqui caixas de Legos. Eu colocaria por, ou por cores, depende muito da criança, mas podíamos pôr por cores, por jogos, em caixinhas transparentes e podiam ficar aqui guardadas. Porquê? Porque não dizia acrescentar ruído visual ao nosso quarto, ao nosso espaço. Mas estava acessível também à criança, chegava aqui e tinha o espaço. É importante que tudo tenha o seu espaço e que seja delimitado em conjunto com a família. E a criança é que vai brincar, portanto tem que estar funcional para ela, dar-lhes essa liberdade de, ok, como é que tu preferes, preferes desta forma ou preferes desta, porquê? Porque ela assim vai guardar, uhum. vai ter aquela aquele gosto de voltar a Deixar a, a criança decidir. Sim, porque aí ela vai se sentir responsável pelas suas coisas, foi eu que escolhi assim e eu vou ter esse cuidado. É difícil ao início incutir isto, mas se for um processo natural e que vai acompanhando o crescimento da criança a longo prazo tem muitos benefícios. E dessa forma se calhar acaba por também arrumar, né? normalmente as crianças têm tendência a arrumam, uh, brincam e depois já não vão arrumar é, os exato. brinquedos, se calhar dessa forma Sim, até acabam por fazê-lo. Sim, e uma técnica que é muito utilizada, pelo menos uh, é muito comum, é chamada a técnica rodízio. E o que é que é a técnica rodízio? É uh, Normalmente os nossos filhos, as nossas crianças têm muitos brinquedos, chegam o Natal, têm carradas de brinquedos, não sabem muito bem com o que brincar e então o que é que é feito? Nós uh, damos a possibilidade de escolher os preferidos para aquele momento, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra, mas só ficam, imaginemos, temos 15 brinquedos e ele escolhe 5, aqueles 5 ficam expostos, uhum. ou guardados no armário, ou guardados no baú onde quer que, que seja. E passado daqui a um mês a um mês e meio, voltamos a guardar, guardamos aqueles primeiros cinco e trocamos por outros cinco. Então vamos rodando e vamos dando a possibilidade à criança de brincar com tudo. Porque quando está tudo exposto, não tem, tem muita opção de escolha. Ficam e não mais vão... confusos, não é? Exatamente. E o que é que vai levar? A que não brinquem com nada. Se Facilmente chateem... se fartam, começam uma brincadeira com, com um brinquedo, não é? E depois uh, põem de parte e, e, e vão para o outro. É também. isso. E tu... também, também consideras que é importante também destralhar os brinquedos. Sim. as várias fases, depois de acordo com as várias idades. Exato. E é muito importante envolver esta, a criança nesta parte, uh, por um lado uh, existe a responsabilidade de estar-lhes a dar uh, o poder de escolha, mas depois também temos que ter aqui algum pulso firme para eles não lhes deixar, porque senão vão ficar com tudo, são partidos, mas eles vão querer ficar com tudo, temos que ter As aqui… que é importante ser a própria criança a decidir Sim. Com, qual é o brinquedo que quer Sim, ficar e porque... aquele que. Porque eu posso é que achar calhar. que é que é isto, o brinquedo preferido do meu filho, mas na realidade eu prefiro isto. e Eu vou-lhe estar a tirar o preferido para dar a outro menino ou deitar fora porque está estragado. Não acho que seja o meu nível... Esta é a minha visão. Existem várias uhum. formas de fazer. Mas eu acho que é, é fundamental porque ele pode-se lembrar amanhã daquele brinquedo e nós deitamos fora e ele nem sequer teve direito de escolha. Portanto, claro. acho que é importante, precisamente por isso. Uh, outra coisa que nós também, a parte da, do desapego, como eu estava a dizer há pouco, não é só na roupa. Uh, existem, uh, é muito importante nós fazermos essa escolha e agora com a escola uh, uh, é muito comum nós chegarmos a, a setembro e retirar tudo, ver os brinquedos, os brinquedos, os carros que já não têm rodas, as motas que já não têm rodas. Não faz sentido ficar, está estragado. Uhum. Eu tenho faz. uma questão que vai, vai ao encontro do, do que tu estás a falar. Como organizar livros escolares e de anos anteriores? Podemos guardar em caixas, por exemplo. Caixas era o que tu estavas a falar. Portanto, tudo aquilo que já tínhamos dos outros anos, sim. temos que reorganizar. E normalmente é nesta altura do ano, não é? Depois das férias, mês de setembro. Sim, porque se fizer sentido, uh, uh, podem sim guardar, podem colocar em caixas transparentes, que é o que eu recomendo sempre, ser mais fácil de sabermos o que lá está, e identificar. Por exemplo, é do, são os livros do Manuel do 9 ano, estão ali. São os livros da, da Leonor do 5 ano, estão ali. E dedicar um espaço só para aquilo. Podemos sempre recorrer a. Não recomendo que o façam em caixas de cartão, porque facilmente apanham umidade e vão danificar os livros. Um, faço, peço então que também convém guardar num sítio que não seja úmido. É? Sim, por isso mesmo é que eu recomendo que o façam em caixas de plástico, precisamente por uh -huh. isso Exatamente. para não estragar o que está lá dentro. Uh, outra coisa que. E o facto, só, desculpa, facto só antes de avançar. O facto de guardar, por exemplo, no quarto, se não tivermos outra alternativa, achas que é aconselhável? Ou achas, por exemplo, livros escolares que já não estão a ter utilidade, deveria-se guardar noutra zona da casa? Se calhar seria importante vermos se vamos voltar a utilizar. Se calhar daqui a 5, 10 anos já não faz sentido nenhum termos aqueles livros. Não é? Porque se calhar vai mudar. Se calhar mais fácil doar. Claro. Podemos pôr isto um bocadinho aqui nesta perspectiva. Vou precisar, faz sentido, eu não tenho espaço faz sentido estar a ocupar o único espaço que tem, que é aquele com caixas de livros anteriores. Uhum. Ele ainda falta cinco anos de escola. É percebermos aqui um bocadinho as coisas. É nossas... fazer uma avaliação das necessidades, Sim, não é? Sim, percebermos. Porque se é assim, se faz sentido, se tem mesmo que ser, ok, não há problema nenhum. Colocamos uma caixinha, mas a partir do nosso quarto já não é assim tão úmido como a arrecadação. Uhum. Pode ficar numa caixa de tecido como estas, que são respiráveis e que são ótimas para guardar a claro. longo prazo. Também é preciso ter atenção à forma como nós vamos acomodar as nossas coisas. E o material que vamos utilizar para guardar precisamente essa, Exato, essas peças. Exato, porque não, se nós queremos guardar é porque gostamos delas. Não vamos guardar de qualquer forma para depois deitar para o lixo, porque vai se estragar se não estiver bem guardado. Um, outra coisa que eu queria falar convosco, com que não tinha falado, é ao longo do, do... Na nossa vida, já disse isso, vamos ir guardando roupa. Temos um filho e queremos ter mais. Como é que nós vamos guardar a roupa de um filho para o outro? caixinhas transparentes ou então em tecido mas com a garantia de que vamos guardar num sítio seco para não criar umidade porque nós queremos guardar para voltar a utilizar, não é? então vamos uhum. cuidar das nossas roupas e, e podemos utilizar caixinhas esta transparentes esta é uma boa solução, por exemplo, é, esta caixa? num carro fechado e seco, sim um, e, e as vossas plásticas são ótimas vocês têm uma solução também muito boa que, tem, que são respiráveis que é uhum. muito boa e o que é que eu utilizo? Uh, utilizo então ou as bolinhas de cedro, para não atrair umidade como estas, que, que são as que eu compro aqui, uhum. e também os pauzinhos de giz em sacos de organza. Temos a roupa já guardada e guardamos por ano, por exemplo, uh, dos 0 aos 6 meses, ou dos 6 aos 12 meses. Podem, se for muita roupa, podem guardar por categoria, cada caixa com a sua categoria. Só o body, só roupa interior, só t-shirts, só camisolas, ou então tudo junto, mas por idade. Uh, e o que é que isso vai acontecer? Vai estar bem guardada, quando for a altura do outro bebê, vai estar em ótimo estado. Se não vamos ter outro bebê, se calhar faz... Lá está, vamos pensar bem. Selecionar ver. as peças. Selecionar as peças, porque é assim, podemos não querer outro bebê, mas podemos há sempre aquela peça especial que nós claro. queremos guardar. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos guardar aqui na nossa caixinha das memórias e uhum. vai acompanhar o crescimento. Esse é um exemplo de uma, é um uma exemplo. caixa onde nós podemos guardar aquelas peças que temos mais afinidade é e queremos de guardar. É sim. E então uhum. o que é que vai acontecer? Fica aqui o nosso, a primeira xuxa, a primeira roupinha do bebê, ou aquela carta que era muito especial, um postal de um amigo, uma viagem. Uma chupeta. Nós, que nós queremos guardar para sempre na nossa vida, mas que não... Não vamos estar a pôr numa arrecadação, por exemplo. Ou até pode ir, não há problema nenhum com isso. Mas assim nós conseguimos até acrescentar a decoração do quarto. E está sempre lá, uhum. está lá sempre. Porque as memórias nós devemos guardá-las no coração, não no roupeiro. Claro. Acho que é uma excelente forma para, para terminarmos o um workshop, mas queres, queres acrescentar alguma coisa que seja importante, que tenha ficado por dizer ou que não tenham perguntado? Uh, assim, de repente, não, mas também se tiverem alguma dúvida podem-me uhum. enviar mensagens que eu tenho Estás todo disponível na, responder. Estás disponível na, sim, na sem tua problema, página sim. do Instagram, é mais fácil, sim, do, é Instagram, mais fácil não é? do Instagram, é? mais fácil do Instagram. Queremos fazer mais atualizações no sim. Instagram. Sim? Ok, Bruna, então resta-me agradecer -te. muito obrigado por teres uh, regressado também connosco agora nos, uh, nos nossos workshops da casa, obrigado pela tua presença, Obrigada certamente pelo convite. certamente muito útil Obrigada pelo convite, para mim é uma honra, como disse, estar aqui convosco na vossa casa que tanto me recebe, sim, porque eu venho muitas vezes aqui, como já sabem <risos> Nós também uh... gostamos de ter -te aqui Pronto. já sabem, se quiserem seguir a Bruna Salgueiro, a página do Instagram, Organizar com Alma Está correto, Bruna? Está certíssimo Ok, pronto, uma vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar no nosso workshop da casa. Nós voltamos no fim deste mês, nos dias 24 e 25, com o evento relacional Dias Pro. Contamos com a sua presença, até lá. Muito obrigado e uma muito boa tarde.